Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Vou falar agora de uma coisa muito importante e grave. Então é, as pessoas buscam mudanças em si. E aí eles vão buscar treinamentos, mais treinamentos, né? Cursos. E a pessoa não muda. Por que que não muda? Porque a maneira dela ser está gravada lá na sua infância. Nós somos o que nós somos hoje em referência ao que aconteceu na nossa infância. Então, nós somos basicamente como máquinas pré-programadas. Né? Você, é, você é, na verdade, um programa de computador que está usando os programinhas lá, lá da infância. As músicas que você gosta, as coisas que você gosta, estão todas gravadas aí em você. E para que você possa fazer uma mudança, né? pode ter que mexer nessa programação. Então, essas programações também chamadas de crenças. Tudo aquilo que você acredita que é verdadeiro, não é. Ou é. Pode ser verdadeiro ou não. É verdadeiro para você. Então, todas as crenças, todas, todas, todas as crenças, qualquer uma, né? Tudo aquilo que você acreditar é uma, é uma coisa que foi gravada em você. Então, o que acontece? Para que você mude a sua crença, você vai ter que passar por um sacrifício consciente. Você vai ter que largar um conhecimento que você tinha, que você acreditava que era verdadeiro, passar para um novo, que pode ser verdadeiro ou não, também vai ser a mesma coisa. É, mais uma, é uma outra crença. Mas o que importa é se você vai ser mais feliz ou não. Se você vai atingir os seus resultados ou não. Então existem muitas crenças simples, bobas e idiotas. Tipo, dinheiro é sujo. Né? É, não fale os teus projetos, porque senão aquela pessoa tem mal olhado, outra pessoa tem olho gordo. Essas coisas são tudo crenças que vão atrapalhando você. Né? Eu não consigo, eu não posso, eu não sou amado, eu sou insignificante. São coisas aí dentro de você. Né? Quando você diz, ah, eu não consigo negociar. É uma crença. Ah, eu não consigo deixar de fumar. É uma crença. É, não consigo fazer academia. Eu, para patina, eu nunca cresço. Eu não consigo manter um namorado. Eu não consigo viver com outras pessoas. Eu sou chato. Tudo isso são crenças que estão armazenadas dentro de você. E se você é uma pessoa que quer mudar a sua vida? Então, por exemplo, você deseja encontrar um companheiro uma companheira que seja agradável a você. Vai ter que mudar as tuas crenças, né? Eu tenho dificuldades com pessoas que quando bebem água, fazem aquele barulhão, sabe? Cara, aquilo me, me, me irrita. Mas é uma crença minha, não tem nada a ver. Entende? Então, se eu for namorar com uma moça, né? E ela começar a... Já, já põe um monte de empecilhos ali. É, eu tô na busca de encontrar alguém para namorar, assim, né? para ter uma companheira. Então eu já olho a fisionomia, já olho uma porção de coisas. E isso tudo são coisas que vão limitar os meus relacionamentos. Bem, vamos lá então ao importante. É, as pessoas medem o sucesso pelo dinheiro, pelo carro, pela casa. né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Se ele tem uma casa simples, ele quer sempre né, mudar de casa. Mas quais são as crenças que ele tem que não deixam ele ter dinheiro. Mas são as crenças que ele né, pratica, que não fazem ele ter. Porque entre eu e Silvio Santos, eu e Elon Musk, eu e Bill Gates, não dizem diferença física nenhuma. mas sou um homem, eles são homens também. Mas a maneira como pensam. Então, para que você possa se tornar qualquer pessoa, qualquer situação, né, uma. Uma. Maneira prática é você estabelecer objetivos para a sua vida. O que você quer ser, ter, fazer? Ah, eu quero ter ah, 10 milhões de reais. Ah, tudo bem, parabéns, vai fundo. Está cheio de gente, tem muito mais. Se você tem um bilhão e não sei quanto. Né? Pelé morreu com 92 bilhões, ou milhões uma coisa assim. Então, o primeiro passo é você tem que ter um objetivo principal bem definido. Não pode ser exagerado também. Eu não vou explicar agora como é que você estabelece objetivos. Tem, um, tem uma aula minha que explica. Então, tem que primeiro ter um objetivo. E aí depois, você tem que descobrir o que tem que ser feito para atingir aquilo. O que que, como é que é uma pessoa que fica rica? O que, que ela fez? Ah, ela é determinada. Ela sabe delegar poderes, ela tem relações humanas, então começa por aí. E aí você vai começar a observar que tem várias coisas que você tem dificuldades de fazer, tem crenças. Né? Existem, por exemplo, padrões de comportamento número 3, que são os que ficam ricos, e que eles sabem às vezes que tem uma pessoa lá na empresa dele que está roubando, que está passando a perna na empresa. Mas ele vê que aquela pessoa produz muito mais do que rouba, ele deixa lá. Peraí, enquanto que outras pessoas não, para mim, o que é certo é certo, o que é errado é errado, já manda embora, já sabe? Então, você vai ter que começar a observar o que você quer e começar a observar aquilo que você deve mudar. E quando você descobrir aquilo que você deve mudar, você tem que descobrir como mudar. Pessoa que tem procrastinação, tem preguiça, como é que ela faz para mudar isso? Depois eu faço, depois eu vejo. Né? Então, você tem que ter o tesão de querer alguma coisa, que daí as coisas vão começar a acontecer. Esse, esse te, trocar essa questão ainda, ganhar o tesão né, de mudar, o que você quer mudar, fica para o um próximo vídeo. Esse vídeo já ficou longo demais. Beleza pura, pessoal? Se você gostou, compartilha, é, é, se inscreva no grupo, vai me ajudar pra caramba. Vai para Face, vai para o Instagram, vai na, na página. Agora tem um site da Academia do Ser Humano que está cheio de informações lá. Beleza pura? Um grande abraço no seu coração e vai fundo. Um grande abraço. Tchau.